Uma captura supostamente ufológica deu que falar nas redes sociais. Um helicóptero voava sobre um porta-aviões norte-americano quando algo foi detectado no convés do navio. Dentre os caças F-22 havia um objeto diferente de tudo que já vimos no mundo militar. um objeto marrom em forma de triângulo. O objeto é maior do que todas as aeronaves embarcadas. Quando o vídeo viralizou nas redes sociais, logo associaram um estranho objeto a uma tecnologia de outro planeta. O caso virou o assunto mais debatido nos jornais e nos documentários, até que a verdade veio à tona. Um outro vídeo oficial mostra que a nave triangular é um enxerto de computação gráfica. Ela não estava lá na fita original. Isso faz todo sentido, mas é vista que a posição da sombra não é muito precisa, está com um tom meio artificial e é possível ver o objeto se movendo, o que revela uma falha de posicionamento gráfico. Mas ainda assim, há quem acredita que foi o governo que mandou ocultar a imagem no vídeo para encobrir o caso. Mas e você no que acredita? Opine nos comentários. câmera de segurança de um hotel no Canadá, captou imagens dos homens de preto. O caso envolveu o gerente do hotel que foi procurado por um subordinado que pediu para falar em particular. O funcionário afirmou então que dois homens vestindo ternos pretos e sobretudo se aproximaram dele procurando pelo gerente. O funcionário afirma que os dois sujeitos eram muito estranhos e amedrontaram todos os presentes, fazendo perguntas para os funcionários e insistindo insistindo em saber aonde estava o gerente. O funcionário disse ter explicado que o chefe não se encontrava naquele dia, porém os homens de preto continuavam insistindo em saber do seu paradeiro. Os dois estranhos foram descritos como muito altos, sendo ambos da mesma altura, pele muito clara e descritos como realmente bizarros. Todos concordavam que até seus rostos pareciam iguais, como se fossem gêmeos e pareciam não acreditar que o gerente estava em seu dia de folga andando pelas dependências do hotel e questionando outros funcionários. O funcionário afirma que os homens de preto falavam em questões do governo e o que pareciam ser conspirações e eram muito assustadores. Sem pelos na face, sequer tinham sobrancelhas ou cílios e seus cabelos pareciam perucas coladas aos chapéus. O gerente foi finalmente conferir as filmagens das câmeras de segurança, cético quanto ao que o funcionário havia contado. Foi então que ele encontrou o trecho em que os misteriosos homens de pretos estavam. Até hoje ele não soube o motivo de estar sendo procurado. Vocês viram essas imagens que viralizaram nesta semana? Um morador do Havaí conseguiu fazer tais filmagens repentinamente, algo bizarro começou a acontecer no céu. é como se dois portais dimensionais estivessem se conectando, ou até mesmo a abertura de um buraco de minhoca. A prensa até tentou explicar dizendo que era um fenômeno natural causado pelo calor, o que não convenceu nem a eles mesmos. Na sua opinião, o que estaria acontecendo no céu? Seriam dois ovnis ou criaturas alienígenas se conectando no espaço? Isso não pode ser natural, já que o portal superior emite um feixe de luz rápido e com precisão, deixando evidente que estava sendo guiado por algum tipo de inteligência. Será que são eles ou apenas um fenômeno natural e, quem sabe, espiritual? Opine nos comentários. O caso a seguir foi registrado no Cabo Canaveral. Após o lançamento de um foguete de suprimentos rumo à Estação Internacional Espacial, um foguete foi abatido por um objeto voador de origem não identificada. A imagem carece de qualidade devido à distância, mas nela podemos ver claramente um objeto em forma de disco atirando um raio laser no foguete que partia rumo ao espaço. Em menos de um minuto, ele concluiu o abate e o foguete caiu no mar atente-se a performance do objeto. Nota-se que ele possui tecnologia para romper a camada de ozônio e alcançar o espaço sideral sem precisar de foguetes. Mais adiante os caças foram enviados para contra-atacá-lo, mas sem sucesso. Uma sonda também teria captado imagens do mesmo disco voador já pairando na atmosfera lunar, porém nada foi confirmado oficialmente. Seria esta uma evidência de que estamos sendo visitados por seres de outros planetas ou apenas uma tecnologia terrestre russa ou chinesa? Ou quem saiba, tudo não passa de um truque de CGI para desviar o foco dos casos reais? Opine nos comentários. Eles estavam na rua e olharam para cima e perceberam um ovni metálico enorme e brilhante. Um estranho objeto de aparência metálica transparente paira nos céus do norte das Filipinas por vários minutos e milhares de pessoas relataram o um avistamento. O caso aconteceu no dia 19 de dezembro de 2022, mas só agora ganhou destaque internacional. Um fenômeno registrado ocorreu em plena luz do dia, facilitando o registro. Dezenas de vídeos foram postados na internet por moradores que viram o estranho objeto luminoso na província de Pangasinan. De acordo com as autoridades locais, não há explicação oficial e uma investigação teria sido aberta para desvendar o que seria o objeto. A explicação mais plausível é de que seria um objeto de origem extraterrestre, mas o governo afirma que poderia ser um zapeliz chinês espião chamado Yunmen. Por outro lado, de acordo com o fórum Scott Waring, não se trata de aeronave ou dirigível, pois se fosse teria sido detectado pelo sistema de defesa aérea das Filipinas. Bom, a verdade ainda permanece um mistério. Isso é tudo e a gente fica por aqui. Se você gostou e curte assuntos de ufologia, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.